Eu sei que vocês aclamaram uma, uma parte 2 dos meus vídeos de Mistério Sombrio então, hoje eu vou provar pra vocês que a Mamacita está viva Ou será que não? Mas a Mamacita, ela está bem E o Mistério Sombrio não pegou a Mamacita, cara Pode ter certeza absoluta Então olha só, já pega a pipoca aí Que a gente vai fazer mais um daqueles vídeos aí de sequência de react e tudo mais Vamos analisar casos E hoje a investigação vai ser boa <risos> Quando é pra investigar, eu tenho que deixar a câmera até aqui nesse monitor daqui Que assim consegue pegar melhor e tudo mais Eu consigo dar uma focada melhor na investigação Na primeira aparição do Mistério Sombrio na saga do Felipe Neto Basicamente, parece que o Mistério Sombrio pegou e roubou a Mamacita, cara Sim, mano, o Mamacita foi embora A ovelhinha do Felipe Neto E se você não sabe quem é a Mamacita, cara Pera aí que eu vou mostrar pra vocês, mano Acho muito difícil você não conhecer a ovelhinha Mamacita, velho <risos> Inclusive tem vários moletons bonitinhos aqui do Felipe Neto aqui da Mamacita Eu queria ganhar uns moletons desse aqui também Ô Felipinho, manda uns moletons do Cocô pra mim, do Espirro, da Mamacita Porque, sério, eu tô aceitando, irmão É o seguinte, pessoal Tem várias teorias aqui hoje que me disseram que basicamente a Mamacita está viva Pelo que parece, o suposto mistério sombrio pegou a Mamacita e foi embora, né? E lembrando que essa investigação aqui é com base dos conteúdos que já foram liberados pelo grandiosíssimo Felipe Neto, cara Então a gente não sabe se é realmente tudo verdade, tá ligado? Mas então, vamos às nossas provas Então, primeiramente, temos aqui O vídeo, que é o recado do Mistério Sombrio Falando assim que ele vai pegar O Espirro, a Coriza, e não só Esse vídeo, cara, ele fez um outro vídeo aqui também Falando assim que tá com a Mamacita, velho E eu não vou aceitar isso não, mano E principalmente porque, pelo que parece, agora Ele ainda pegou a Mamacita, ele pegou a Mamacita No episódio 100, e velho, vamos descobrir Isso aí, mano, vamos investigar com Base nos vídeos que temos aqui no YouTube Esse canal que eu já falei pra vocês, que pro provavelmente é uma pessoa se passando pelo Mistério Sombrio, velho. Eu não acredito que esse aqui seja o um Mistério Sombrio porque eu o desmendei e eu tenho certeza que minha investigação está correta, então provavelmente o Mistério Sombrio não é esse cara aqui não, mano. Mas o importante é que é o seguinte, velho. Olha só, vamos pensar que se que ele realmente é o Mistério Sombrio. Ele disse que está com a mamacita. Só que, mano, essa aqui não é a mamacita, velho. Não é, não é a mamacita. E o movimento faz parte aí do mapa do Felipe Neto, então falso. E tem uma certa chance Galera da Mamacita só ter apenas fugido pra se proteger Que o Mistério Sombio provavelmente não pegou a Mamacita E a Mamacita ainda está perto do Felipe Neto Só que o Felipe Neto não sabe disso E isso ficou meio que evidente em alguns momentos do vídeo Eu tava assistindo um vídeo aí de um mano na internet Que eu vou deixar também aqui, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo E ele liberou basicamente essa print aqui, mano Pra quem não sabe, basicamente aqui é perto do mundo do PicPay E muita gente tá usando a teoria de Talvez o um mistério sombrio se alguma pessoa do mundo do Big Pay. Talvez o um mistério sombrio deve ter pegado algum tipo de portal do mundo do Big Pay pra entrar dentro do mundo do Felipe Neto e assim tentar meio que destruir a saga do Felipe Neto e fazer todo tipo de bagunça possível, velho. Só que. Hum... O Cleitinho não concorda com isso Então é o seguinte, mano, aqui tem essa print Aqui, que aparenta, eu não tenho certeza, porque eu não consigo enxergar direito Mas basicamente, uma das nossas equipes aí De investigadores, aí, vulgo Cleitinho Gameplay, pessoas da internet Disse que a Mamacita estaria Dentro do mundo PicPay, e se a Mamacita Estaria dentro do mundo PicPay, cara Provavelmente, o Mistério Sombrio não fez Nada, a não ser atrapalhar a série Do Felipe Neto, óbvio que a gente só vamos descobrir Quando lançar um novo episódio, né, que vai lançar amanhã Às 11 horas, e no mesmo dia, eu já vou trazer pra vocês aqui o resultado, porque isso aqui Vai virar tipo uma série em cima da série do Felipe né? Investigando pra ver quem realmente é o Mistério Sombrio E eu tava vendo vários vídeos na internet de várias Pessoas aí, meio que revelando identidades do Mistério Sombrio pra tentar realmente descobrir Quem que é o Mistério Sombrio, e eu na minha opinião já descobri O enigma do Mistério Sombrio, e eu acho que é O Vinícius 13, o Vinícius 13 tá incomodado com o cara E tá lá tentando atrapalhar a sériezinha Dele, e acho eu, mas basicamente É o um seguinte, um amigo meu fez um vídeo E ele acha que talvez o Mistério Sombrio seja o Léo, velho Eu não acho que o Léo seja o um Mistério Sombrio, tá tá ligado? Porque, tipo, até hoje o Léo nunca participou de nenhum vídeo do Felipe Neto, eu acho que não seria agora que o Léo ia entrar, no caso, o e mais ia entrar dentro da série do Felipe Neto, ia participar de alguma coisa. Mas agora que o negócio vai começar a ficar sério. Agora a investigação vai começar a ficar séria, mano. Eu simplesmente vou ver alguns vídeos aqui na internet sobre o caso do Mistério Sombrio e eu vou passar pano mesmo pro Felipe Neto, mano, porque tem gente que tá acusando, falando que o Felipe Neto tá mentindo, mas não tá, velho, não tá, mano. Mistério Sombrio pra esse velho, eu vi, mano, eu vi. E o primeiro vídeo que eu vou ver aqui é o vídeo do meu amigo Gu, velho. Ele simplesmente fala que o o Felipe Neto está enganando as pessoas, cara. Eu não acredito nisso. Como que o meu amigo faz um treco desse e fala que o Felipe Neto está enganando as pessoas? Observe essa parte. O Felipe Neto abre ali o seu Ender Chest, cara. E quando ele abre o Ender Chest, pra surpresa aí da maioria das pessoas, não tinha nada. Será cara. que o fogo pegou o Ender Chest da, da árvore mística? Árvore, perdão, árvore. Não, tá aqui ainda. Peraí, pegou tudo, velho. Mano, sumiu tudo, velho. Ele pegou tudo. E? Que tá acontecendo Ele e, pegou bom, tudo o Ender Chest Minecraft, Pra quem joga, assiste vídeos Sabe que o Ender Chest ele é basicamente um baú Individual, mano, se eu colocar Itens ali no meu Ender Chest, ninguém mais Vai conseguir mexer, porque o Ender Chest Ele é um baú individual, cara Não, então, mas, pera se aí, eu colocar, pera aí, pera só aí. eu Gu, posso pera aí, Gu, Você tá errado, nesse momento eu posso Provar pra vocês que sim, mano O Mistério Sombrio pegou os itens, o fofo Felipe Neto que entregou os itens pro Mistério Sombrio Galera, o Mistério Sombrio Ele é uma entidade, ele invadiu o mundo do Felipe Neto de uma forma que ninguém consegue explicar Ele simplesmente falou assim que o Felipe Neto Deve ter, sei lá, entregado os itens dele Pro Mistério Sombrio, mas todo mundo Sabe que o Mistério Sombrio é uma entidade Então se ele aparece na série como uma entidade Uma entidade, ela consegue, sei lá, controlar Qualquer coisa no meio do mundo No meio do mapa, então investigadores Quero que vocês comentem embaixo Se vocês acham que é possível ou não O Mistério Sombrio ter pegado os itens dentro do EnderChat do Felipe Neto, velho. eu ainda acho Que realmente sim, Olha ah lá, ó, olha como é que ele chega Mano, preste bem atenção, velho. No. O Mistério Sombrio apareceu no mapa, olha só Ele não tava aqui, mano, quando pensa que não Ele já entra, do nada, velho. não aparece nada No chat do Mistério Sombrio entrando Então sim, o Mistério Sombrio pressiona na série Como uma entidade, galera, então se o Mistério Sombrio É meio que uma entidade, como se fosse Um parente do Eurobrine, ainda mais por conta dos olhos Brilhando pra um lado e pro outro, corre sim A possibilidade dele sem ter Conseguido pegar vários e vários itens Dentro do Enderchat do Felipe Neto E o Cleitinho ainda tá continuando as investigações E eu escutei pessoas também, como o Gu Falando assim, que possivelmente o mistério sombrio podia ser o Eimane? O Emanel, o meu amiguinho? O vulgo meu amigo, eu acho. Galera, eu tenho certeza absoluta que ele não é, hein? Porque se fosse, ele já tinha aparecido na série muito, mas muitas vezes antes, dentro da saga do Felipe Neto. E o Felipe Neto, acho que tem um ranço do Eimane, então. Ele não ia participar de forma alguma, tá ligado? Da série, mano. Essa pessoa aqui que tá atrapalhando está entrando no meio do servidor do Minecraft a saga é uma pessoa próxima. Ou se não, um youtuber, igual eu já falei pra vocês. E, mano, os últimos casos que vamos ver agora... É desse ar, um gameplay aqui, velho. Basicamente, há um tempo atrás... O Felipe Neto tinha desafiado o Dream para um X1, cara. E, enfim, mano. Pode ser que agora chegou a hora da vingança. Quem sabe o Mistério Sombrio, na verdade, não seja o youtuber Dream... Simplesmente entrando dentro do mapa, né? Entrando dentro do mapa do Minecraft Saga Para atrapalhar o Felipe Neto, conhecendo o time tipo, procurar a vingança, mano. O Felipe Neto, querendo ou não, desafiou o Dream... Que ainda não deixa de ser uma pessoa que faz vídeo fake também, né? Todo mundo já sabe disso. E o Dream pode sim estar tá entrando dentro do mapa do Minecraft a Saga para vingar do Felipe Neto depois do Felipe Neto ter desafiado ele publicamente. É um talvez, não é mesmo? Hum. Mas enfim, pessoal, de certa forma, todo mundo sabe que as ligações que tem com o Mistério Sombrio é o Bruno, Vinícius 3 até o momento, e todo mundo já sabe que a Mamacita está salva A Mamacita provavelmente está dentro do mundo PicPay. E se ela não tiver lá dentro Provavelmente ela vai aparecer ainda Eu acho que no próximo episódio da série do Felipe Neto Então basicamente tá aí galera Tá, tá aí. É minhas sugestões Os enigmas que eu consegui meio que resolver no vídeo de hoje Então é nada vai ficar impune que não Vamos passar a pano mesmo Porque o mistério sombrio é real e todo mundo sabe disso E é isso aí mano Pra quem assiste a série do Felipe Neto Pode ficar tranquilo que eu acho que sim, a Mamacita está viva. E se eu conseguir convencer você que a Mamacita está viva, já comenta aí embaixo a sua opinião. Eu quero saber de você o que você acha que realmente está acontecendo. Se o Felipe Neto, se o Mistério Sombrio... É uma entidade que entrou dentro do mapa Coisa assim do tipo, ou se não Ou se não, se o Mistério Sombrio nada mais é Que algum youtuber tipo Dream Ou Vinícius 13, por exemplo Alguma pessoa se passando aí meio que por uma Entidade apenas pra, né, sei lá Tipo, dar uma atrapalhadinha no Felipe Neto lá Tá ligado? Enfim, vai lançar outro episódio da série Do Minecraft Saga amanhã e eu já vou Fazer o um react dessa série, óbvio, né Eu vou assistir o episódio, reagir e né, tudo mais E vai ser realmente muito incrível, então já não perca O próximo episódio aí da nossa série pra gente Tentar descobrir quem que é o Mistério Sombrio, porque até o final do Minecraft, a saga, a gente vai descobrir realmente quem é uma série sombria. Enfim, né, mano? Se você é novo aqui no canal, já clica aquele botão de se inscrever, ativa o sininho, entra no nosso Discord que em breve vai ter vários eventos por lá. Vai ter sorteio, vai ter muita coisa. E me segue lá no meu canal de live também, que vai estar aí no comentário fixado. Aqui no canal eu faço vários vídeos de Datapacks, faço alguns vídeos bem legais aí, bem engraçados. E. Tentando descobrir também a verdade por trás das coisas, né, mano? Porque essa é a meta principal, né, mano? Tentar manter vocês informados aí sobre o mundo do Minecraft, o mundo dos youtubers que jogam Minecraft por aí vai. E várias outras coisas, como, por exemplo, memes, datapack, survival, várias outras coisas. Então, se você é novo, dá oportunidade aí, se inscreve. E se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de comentar aí embaixo, que realmente é muito importante. Tirando isso aí, um beijão, até o próximo vídeo e valeu, galera. E sim, ela tá viva.